Please.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 e por ele foi instruído venha a mim Não que alguém já tenha visto o Pai Só aquele que vem de junto de Deus Viu o Pai Em verdade, em verdade eu vos digo Quem crê possui a vida eterna Eu sou o pão da vida Os vossos pais comeram maná no deserto E no entanto morreram Eis aqui o pão que desce do céu quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Deus quer nos dar o pão do céu. Hoje o pão é dado a Elias, que está no deserto, de maneira que este homem tenha a força para seguir o seu caminho. O profeta Elias está sendo perseguido por dizer a verdade e agora ameaçado de morte, ele se encontra no deserto. Ele faz a experiência que os seus antepassados fizeram de cruzar esta área e faz também uma experiência de fé. Igualmente ele sente fome, cansaço, se vê abatido e desanimado. Ele então cai num profundo sono. O sono deste homem é uma fuga para tudo aquilo que ele está vivendo. Mas o Senhor que não abandona aqueles que são fiéis, envia um anjo que diz assim para Elias. Levanta e come. Ao seu lado estava ali um pão. E é este pão que agora vai garantir a ele a energia necessária para que ele prossiga. Deus sempre assiste aos seus Deus sempre se volta com amor para aqueles que permanecem fiéis, porque Deus é infinitamente fiel. Por mais fiel que você possa ser, Deus sempre é e será muito mais fiel. Este homem experimenta algo parecido com uma depressão, Elias. Ele está como que acabrunhado, mas existe um pão que lhe é dado, que faz com que ele realmente recobre agora as forças e não mais desanime. Este pão dado ao profeta prefigura o pão que nos é dado. Prefigura, ou seja, representa, antecipa o verdadeiro pão da vida que é o próprio Jesus que hoje se oferece a nós. Jesus fala que ele é o pão da vida como na semana passada. Diante daqueles homens que estão ouvindo o Senhor, Jesus vai reafirmar que quem crer nele terá a vida eterna, quem comer deste pão jamais terá fome. É o discurso do pão da vida. Mas o que é comer este pão? O que é comungar da palavra e da Eucaristia? É associar Jesus à nossa vida. Quando eu comungo o Senhor, eu estou comungando a sua pessoa junto com os seus sonhos, com os seus gestos, com as suas atitudes, com a sua missão. Nós temos que ter consciência de quando recebemos a Eucaristia, quando nos alimentamos da palavra, nós estamos internalizando aquilo que vem de Deus e nós estamos recebendo o próprio Deus que agora em nós está. Pode acontecer que muitos pais se sintam necessitados desta força que apenas Jesus pode dar. Muitos pais, quem sabe, se sintam também como Elias, em momentos tão difíceis pelos quais nós passamos tanto a palavra pão quanto a palavra pai aparecem na oração do pai nosso e hoje nós podemos fazer uma ligação entre receber o pão da vida e o ser pai ser pai é alimentar não apenas materialmente mas espiritualmente o pai com a sua palavra é capaz de encorajar, estimular, como marca a palavra de um pai. Nós bem sabemos disso, não é? Até mesmo quando falta esta palavra, nós sabemos o quanto isso é importante. E muito mais ainda quando esta palavra vem acompanhada de sabedoria. Ser pai é também saber investir tempo nos filhos nós poderíamos dizer gastar tempo com os filhos, mas a gente sabe que na verdade é um investimento. A presença que forma ser pai é também respeitar a liberdade dos filhos, é saber que o Senhor dá uma vocação a cada um conforme lhe apraz. Deus cumula de muitos talentos os filhos que são completamente diferentes do pai, ainda que tragam alguns traços semelhantes deste, são pessoas únicas e que precisam também desta motivação de um pai. Precisam logicamente da correção, do alerta, mas acima de tudo do respeito para que os filhos possam também seguir o seu caminho e mesmo que exortados, pelos pais, e como é necessário que o pai faça esse papel pela trajetória que já cumpriu na vida, a experiência, a bagagem que tem, ainda assim seja capaz de respeitar também o filho naquilo que ele escolhe. Porque o pai não deve ser temido, o pai deve ser respeitado. Há muitas coisas dos tempos passados, das outras gerações, que nós precisamos resgatar, verdade ou não é? Porque há coisas que não passam, como o honrar pai e mãe, o próprio mandamento, o respeito a esta figura. E aqui não importa se ele foi presente ou ausente, se foi exemplar ou revestido das suas imperfeições. Ele foi criado canal da graça de Deus, ele participou e participa né, de certa forma com a sua paternidade da criação, porque Deus faz dos pais colaboradores para nos trazer a esta terra, todos nós viemos de um pai, não importa qual seja a nossa história com esta figura paterna, Deus nos deu essa dádiva de nascermos de um pai e de uma mãe. E o pai é aquele que deve inspirar também confiança e segurança. Eu já dizia que nos tempos passados nós tínhamos muitos valores, mas também há muitas coisas que precisam ser transformadas. Lembra daquela figura do pai que olhava bravo e os filhos inibidos já obedeciam? Ah, mas isso é certo, né? pelo menos tinha obediência. Mas será que obedeciam por respeito ou por medo? Os pais do século 21, nesse novo tempo, são chamados a evoluir nesse sentido. Serem pessoas que tenham o respeito de seus filhos a partir da sua postura. Claro que uma postura que é capaz sim de corrigir, mas acima de tudo uma postura que dê aos filhos, esta segurança, a partir da coerência das palavras e dos gestos. Em outros tempos, nós tínhamos também a figura do pai como um centro. Hoje nós vemos nos casais jovens algo interessante. Não vamos pensar que tudo aquilo que nós encontramos na atualidade não seja, não seja bom. Muitas coisas sim, precisam do resgate daquilo que vivemos no passado. Mas existem outras coisas a serem valorizadas, como, por exemplo, os casais novos, que assumem a responsabilidade pelos filhos, tanto na paternidade quanto na maternidade. Eu sei muito bem que, em muitos casos, é necessário uma responsabilidade maior ainda em uma presença dos pais. Mas eu estou falando daqueles casais exemplares que são capazes até mesmo de dividir as tarefas nos nossos tempos. O pai que não é ajudante da mãe, o pai que é pai junto com a mãe, o pai que assume também tantas tarefas com a mãe. É claro que o pai não vai poder amamentar, é claro que em muitos casos a mãe tem uma afetuosidade transbordante na sua natureza feminina, mas isso não tira do pai também a possibilidade de, ao mesmo tempo de ser firme, demonstrar o afeto e o carinho. A paternidade é uma grande graça de Deus e precisa cada vez mais da santificação. Um pai que seja referência, mas um pai também que seja o colaborador, aquele que dê o sentido de pertença à família, Aquele que faça com que os filhos sintam a sua importância e a partir disso vejam quão importante é um pai. São duas as coisas que nos fazem ver quão importante é a paternidade. Primeiro, quando nós perdemos o nosso pai. É aí que nós vamos ver o quanto ele faz falta. Quem viveu essa experiência pode dizer isso com muita propriedade, não é? O segundo ponto, a segunda coisa é quando alguém se torna pai. Daí tem condições ou pelo menos possibilidade de entender o que é a paternidade. Há determinadas coisas que como padre eu fui compreender apenas depois de ordenado. Coisas muito simples do tipo quando os meus superiores diziam assim, Apague a luz depois que você sair, apenas depois que me tornei padre, né, junto também com uma comunidade, vendo a conta chegar, que eu fui ver a importância de valorizar aquilo que é dinheiro do povo, né, aquilo que é nosso, aquilo pelo qual nós devemos zelar. Igualmente também tantos filhos, depois de se tornarem pais, podem valorizar tantas coisas que talvez não percebiam, passavam... Não é como que desapercebidas na sua vida, e que agora tem a capacidade também de assumir com muito amor, com muita responsabilidade e zelo. Mas existem coisas também que são aprendizados e lições daquilo que talvez tenha faltado. Além dos exemplos que nós podemos extrair dos pais, nós podemos aprender até mesmo com aquilo que faltou. Muitos filhos que podem trazer marcas feridas em relação aos seus pais, tem a possibilidade de fazer completamente diferente. Tem a possibilidade, dentro da maturidade que vai tendo dia após dia, na fé também, de completar aquilo que talvez o seu pai não conseguiu dentro dos seus limites. Se nós fizermos assim, e aqui me coloco no lugar daqueles que um dia serão pais e tem esta vocação no seu coração, se assim nós fizermos, com certeza nós veremos a paternidade de uma forma completamente diferente. Que cada um de nós hoje possa elevar graças a Deus que é pai para nós. Que cada um de nós também tenha gratidão pelo pai que teve e pouco importa como ele foi ou como ele é. Este é um grande sinal do amor de Deus por nós e queremos hoje agradecer porque o Senhor nos alimenta com a sua força, o Senhor nos faz família e nós precisamos resgatar as coisas bonitas da família. A própria segunda leitura é para nós um, uma riqueza muito grande que nós podemos meditar ao longo desta semana, Dedicada à família A semana da família no Brasil Que tem início amanhã E que bebe Da exortação apostólica do Papa Francisco Amores Letícia Com o tema alegria do amor na família Eu falava da segunda leitura Que pode realmente nos apontar Para a vida em família mais feliz Assim diz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 nós também possamos cada vez mais nos sentir colaboradores dentro da nossa família, fazendo com que a alegria seja o resultado de uma vida em Deus, de uma vida em oração, de uma convivência fraterna que começa no nosso lar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.